Olá pessoal do canal do Cícero Ferreira, mais uma vez nós estamos trazendo para vocês algo que eu tenho certeza absoluta que vai gostar do vovô até a criança, nós estamos na fábrica de biscoitos da Valdirene, aqui está a nossa querida Valdirene, acabamos de conhecer, tudo bom Valdirene? Tudo bom. Valdirene, são perguntas básicas, mas que as pessoas gostam de saber, por exemplo, como você começou com a ideia de fazer biscoito? O que te levou a ter essa ideia? Geralmente o brasileiro vai fazer alguma coisa para ganhar, porque a situação não está fácil. Então essa criatividade, seja costureira, bordadeira, seja escultor, o que quer que seja, geralmente, geralmente, não estou falando que, que é tudo, mas por causa do dinheiro. O seu caso foi por quê? Fala para nós. Ah, eu já trabalhava numa fábrica de bolacha. Aí depois eu parei, aí eu resolvi. Tinha as receitas da minha mãe, eu comecei a Porque as receitas dela. E, e tudo comecei que, a fazer. e tudo que é da mamãe, da vovó, da bisavó, parece que tem aquele saborzinho, aquela é, coisa diferente, é especial, né? Especial, né? E você está passando isso para os biscoitos, ou seja, aquela sabedoria isso. da mamãe, você está passando para os seus biscoitos, né? Você poderia mostrar para a gente os biscoitos que você faz e cada um você pode falar, dar o nome para nós, por favor? Uhum. Bom, pessoal, agora nós vamos mostrar para vocês, através da Valdirene, os produtos que eles fabricam aqui. Vamos lá, Valdirene? Essa enroladinha é com coco. Enroladinha com coco. Sequilho de chocolate. Sequilho de chocolate. Uhum. Sequilho de leite condensado. Ok. Enrolada com limão. Com limão? Isso. Ok. A cavaquinha recheada. Qual o nome? Cavaca recheada. Cavaca? Isso. Recheada. Isso. Bom, eu nunca nunca na minha vida tive o privilégio de conhecer esse produto, agora estou conhecendo, né? É recheada com o que, Rodrigo? Goiabada. Goiabada. Esse é o cubinho. Esse é o famoso, já conheço já. É, goiabada aqui. Mesmo. Famoso beliscão também. É, esse beliscão é famoso é. mesmo. Esse aí o Brasil inteiro conhece, né? Muito bom. Beliscão. A é enrolada com nata. Ok. Enrolado com nata. A bragança. Qual? Bragança. Bragança. Esse nome vocês dão ou já vi ou, ou, alguns anos atrás já, alguém já vem falando? Já vem falando, já. Vem, já. Né? Isso. Então, não foi você que deu, mas não. já existe, né? Quer dizer, lá atrás alguém deu, né? É isso. Casadinho de goiabada. Isso é bom, esse é gostoso mesmo. Casadinho de goiabada. Pastel com goiabada também. Pastel com goiabada. Ok. canela estou hum, até vendo pela cor hein? entendi pastel também? pastel com canela ou pastel com goiabada? não, pastel é só com goiabada hum. esse é o é é cocão isso. esse é o cocão Isso. Valdiriane, é, aproveitando você mostra pra, pra gente o produto que você tem que não vai leite, porque por exemplo tem pessoas que não pode tomar ou comer nada derivado do leite, né? Então mostra para nós o que não vai leite, para as pessoas saberem que você vende produtos que não vai leite. Não, isso aqui é o bombele, não vai leite também. Esse não vai leite. É isso com banabá. Aham. Uhum. Aí ó, casadinho. o casadinho. Casadinho, que é esse aqui é, que também é não barato. vai leite? Isso. Vou o manteigado também não vai leite? Não vai leite também. Ele vai, não vai, não, não vai É. Bom, a Madalena fez uma observação aqui, que até a é, ficou é, assim. É, porque a manteiga é do leite. É, são produtos então, que vai não aqui. vai leite, mas vai manteiga. Isso. E aí, qual que é a diferença? Muito pouca, né, Bem? É, vai pouco, mas... mas vai, né? tá é, porque não tem, tem... tem bolacha. Que não é, não manteiga. existe um produto que não vá leite, porque sempre vai um... um... Bom, de qualquer maneira vocês entenderam o que eu estou falando, é, não vai leite, mas vai a manteiga, mas é muito pouco, é muito pouco, tá certo, é muito pouco. Bom, agora Valdirante, se você me permitir, eu quero mostrar um pouquinho, aqui, eu vi uma moça trabalhando ali que eu fiquei até encantada. Ela, ela, ela devia fazer anel também, porque ela é muito boa no que faz. Aqui estão os produtos que ela, ela fabrica, pessoal, lugarzinho bem limpinho, viu, pode... Fica tranquilo que o que vocês estão levando para casa é produto limpo, bem feito. Imagina isso com café aqui de Minas também, como é que não deve ser bom? Qual é o seu nome, mocinha? Dailan. Dailan? Da Dailan Eu vi você fazendo aí uns, uns anéis, mostra para nós como é que é. A prática diz que leva a perfeição, né? Ah, pessoal, deixa eu já falar uma coisa. As mãos delas estão limpinhas, viu? Não vem com esse negócio aí. Não, será que lavou a mão? Lavou sim, pode ter certeza, tá bom? Olha a rapidez que ela faz, gente. Olha a rapidez é. que ela faz. É, a prática leva à perfeição. Vamos ver a nossa outra amiga aqui. Qual é o seu nome? Maria Anel. Maria. Tudo bem com você, Maria? Tudo bem. Aprendeu a fazer anelzinho também? Aprendi. Nos primeiros dias você não conseguia, né? Não. <risos> com certeza. Agora aquela moça ali atrás, ó, qual é o seu nome? Daniela. A Daniela é aquela que você tem que chegar bem devagarzinho Que ela tá com um pau de macarrão ali Bob e toma na cabeça ó lá. É lógico que não, né gente? É apenas brincadeira Bom, não é porque vocês estão na frente da Valdirene Que vocês vão falar isso não, mas gosta do que faz? Gosta, isso é bom Né Valdirene, Porque de repente tá na tua presença E fala assim que gosta, né? Não, mas gosta, assim, a gente vê que gosta tem uma moça ali que eu passei por ela, ela passou por mim e eu não conversei com ela. Essa aqui é a embaladeira, qual é o seu nome? Vanilda. Vanilda, isso é embaladeira? Eu embalo, às vezes olho no forno. Ah, então você, você faz a, a, aqui, lá também você ajuda quando é, precisa? no forno. No forno também? É, às vezes caso, mas meu forte é embalar. Olha lá, que beleza. E aqui trabalha praticamente em família, né Valdirene? É. Trabalha praticamente em família. Adriane, essa matéria não foi muito longa, deixa eu passar para cá, não foi muito longa, foi uma matéria curta, mas é, é o suficiente para as pessoas do canal do Cícero Ferreira conhecer o que você produz, aí se você me permitiu, eu quero deixar o telefone no, na hora que eu estiver editando, vou colocar o, o seu telefone, pode ser? Pessoal entrar em contato com vocês. Gente, é o seguinte, já vou falar já, já aqui logo de cara porque vocês vão gostar. A Valdiriane vende por um preço muito bom. Nós estamos levando aqui, ó. A Madalena até já pegou. Nós vamos levar. O preço dela é um preço que eu achei justo. Né? Eu achei justo. E senhores revendedores, por favor, meus queridos. Tenha dó do povo brasileiro. Vocês estão pegando num preço tão convidativo. Venda por um preço bom para que vocês possam vender sempre. A Valdiriane, você mostra para nós o que está fazendo aqui, Valdirene? A Valdiriane agora vai etiquetar os produtos que ela que eles fabricam aqui esse nome veio da sua mente mesmo você que criou o nome isso você que criou isso bom e é nutri bem mesmo gente porque olha Sim. bem feito viu o material deles Eu aqui experimenta aí um biscoitinho, é uma delícia <risos> bem macio puxa aqui ela vai o pessoal vai é, fechando ali já vai embalando e depois os produtos dela são levados para outras partes do, do nosso país para ser revendido. Bom, bem, paga ela agora. Nós só conversamos até agora, né? Então, <risos> é. a madeira vai pagar para que, que é para que ninguém fala assim: estão levando de graça. É, é, de graça é, não é de graça, não. Nós estamos pagando porque é o nosso dever até. Claudiana, muito obrigado pelo carinho, pegar na sua mão. Obrigado. Deus abençoe você, muito obrigado muito de coração bem. por nos ter recebido. E nós vamos voltar, viu? Pode ter certeza. Dá um, uh -huh. Vou dar um abraço. Então, filha, Deus abençoe você, Deus abençoe seu trabalho, deixa o funcionário, deixa o seu negócio, tá? Tá, Deus abençoe mais uma vez, te desejo, viu?